aí pessoal como vão vocês aqui quem fala é o pinguim e sejam bem vindos a mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui na verdade três dias depois dessa gravação apenas para dar alguns avisos bem rapidinhos tá bom então vamos lá a primeira coisa é esse vídeo não é dedicado a galera que já tem o jogo que já está lá que é um guia completo não esse vídeo é para algumas pessoas a primeira tipo de pessoa que eu que provavelmente eu estou fazendo esse tipo de conteúdo é para quem não tem acesso ao jogo e quer saber como é esse jogo do início ao fim, desde a instalação, a poder colocar na sua frente, etc. Pessoas que não conhecem o jogo, que querem começar a conhecer agora também. Enfim, é para essa galera ou que que não tem acesso. E o segundo tipo de pessoa é pessoas que estão assistindo no futuro, quando o Feral já mudou tanto, mais tanto, mais tanto que provavelmente já não é nem mais a mesma coisa, né, provavelmente já mudou tudo, né, daqui a um, dois anos, porque agora a gente tá na época beta. A segunda coisa que eu tenho pra avisar é, esse vídeo foi gravado no dia 19, não agora, agora o momento que eu estou gravando agora é dia 22, mas o vídeo que vocês vão ver agora foi gravado no dia 19 de maio, e eu recebi o jogo no dia 14 de maio Então foi bastante tempo, né? E, então foi bem interessante Porque tem uma youtuber, né? A KatiTab123, que ela pegou pelo link Do Limited Access, que eu fiquei sabendo agora E eu não sabia que esse link tinha vazado de novo Porque já tinha vazado uma vez E eu até tentei fazer uma live que falhou miseravelmente Mas é, ela recebeu esse link e ela jogou por lá no meu caso, eu realmente recebi o negócio de acesso antecipado, inclusive aqui, ó. aqui, aqui no canto eu vou deixar aqui para vocês verem a comprovação que eu realmente recebi com acesso antecipado. Eu realmente fui convidado. Então, tanto no, no Discord, dá, tá tanto no Discord, né, eu já tenho uma tag de jogador de acesso limitado. E também eu recebi o e-mail deles né Para jogar E é essa beta que eu vou mostrar nesse vídeo aqui Não é a versão do Early Access Que é o que está disponível agora para todo mundo E todo mundo pode jogar já, tá bom? Então quando vocês puderem ver o vídeo é... Já já está disponível Porque quando eu estou gravando agora já está disponível E é isso, só um aviso só que eu queria dar aqui Então, rapidinho, revisando Esse vídeo é para a galera ou do futuro Ou pessoas que não têm acesso ao jogo atualmente e é, esse jogo realmente foi pego no momento do, do acesso limitado, da beta fechada do Pharaoh. Tanto é que hoje que eu tô jogando para mim é o meu terceiro dia, para a galera hoje é o segundo. Tá bom? Então é isso, tem um ótimo vídeo e é claro, não esqueça de se inscrever, dar like e eu te vejo daqui a pouco. Vamos lá! Olá pessoal, como vocês? Tudo bem? Aqui quem fala é o Pinguim, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu já vou pular direto pra tela, porque sim... Peraí, que... Não que... é a minha tela. Ah, não tô deixando que eu a minha tela. Ah, peraí, peraí, peraí. Mas hoje eu estou aqui pra jogar Feral, então, peraí que eu já volto, que eu vou tentar só pegar esse negócio, porque eu quero muito mostrar pra vocês tudo seu filho. Eu sempre fiz uma escada estranha agora, mas bora! Tem bastante coisa pra mostrar e vai ser a primeira vez. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ó, consegui! Consegui, já abri. Estou esperando ele carregar. Tá aqui meu ferro. Ok. Deu erro aqui. Eu tô aqui, eu tô abrindo junto com vocês. Que eu quero mostrar até desde a instalação porque isso aqui é um jogo praticamente em Alpha, nem todo mundo tá conseguindo ter acesso. Eu só baixei ele até agora e eu tô abrindo aqui junto com vocês. Eu não sei se essa parte vai pro vídeo ou se ela vem extra, eu não sei. Eu sou bem sincero. Olha que legal. Tá aí, ó. 0% Essa é a tela de instalação. Normalmente ninguém mostra essa tela. Eu, eu sempre fico curioso como é que é a instalação dos programas. Ainda mais que eu sei que isso aqui vai ficar para história, porque nem todo mundo tem acesso né, nesse momento. Então.. Ainda mais que teve o um vazamento e tal. Né, teve uma galera que até acho que conferiu um pouquinho daquela live bosta com a cabeça né, porque acabou vazando o link eles mudaram o link para conseguir ter e agora caramba olha só que legal ferro e aí a gente vai jogar um pouco de ferro hoje com vocês vou aproveitar esse momento aqui que o ferro está instalando nesse exato momento e eu vou falar um pouco com vocês é, esse jogo né que é, da WildWorks a produtora do Animal Jam Agora o agora não temos chama só Animal Jam, agora é Animal Jam Classic E a gente tem um Animal Jam Play Wild, que vai começar a se chamar Animal Jam a partir de pouco tempo Que tá disponível na Steam E eu já joguei, eu já joguei algum vídeo, vai aparecer aqui no card Normalmente neste momento E se eu lembrar é claro, se não lembrar vocês me o saco aí nos comentários que é pra isso mesmo E é um jogo eu realmente estava aguardando fazer bastante tempo, porque, enfim, é um jogo, pô, é o lançamento dos lançamentos em relação a, a mundo virtual. Ele promete ser um jogo para maiores de 13, né, então ele vai pegar alguns assuntos, alguns temas, né, que normalmente o Animal Jam, por exemplo, não pegaria. Mas ele é da mesma vibe, né, do... tanto do Animal Jam quanto do clopen etc, só que ele é a galera mais velha, né. O único jogo que tentou fazer isso, né, de ser um mundo virtual, nesses moldes, e falar que era pra morrer de três anos, foi o Rabu, que falhou miseravelmente, mas por quê? Porque nem legal. Não sei se isso vai acontecer com o Faro, ele tá com 17%. E, cara, essa capa aqui tá lindíssima. É, eu queria só mostrar essa tela, porque, ó, cara, eu achei ela lindíssima. É, agora eu tô vendo ela, eu vi ela pela primeira vez junto com vocês, eu tô achando ela bonitaça E eu queria mostrar pra vocês como funciona a instalação, era só chegar, você só clica e instala de forma tranquila A WideWorks tá fazendo um trabalho excepcional, né, porque não precisa nem daqueles botão de next, next, next pra caramba Tudo bem que o Casper Sky, né, o meu antivírus, ele ficou me avisando meia hora aí antes de eu gravar que ele não tava deixando eu abrir o programa mas, é, fique avisado aí que o tá da dessas. Mas eu acho que é por ser um executável, por ter baixado direto um executável, tá bom? Mas aí, quando eu instalar, eu volto para poder jogar com vocês, de fato, o Feral pela primeira vez. Eu não abri com vocês, estão, mas eu estou instalando agora. Então, vai ser fantástico. Eu vou até eu vou fazer tudo com vocês, eu vou mostrar para vocês como funciona. Galera, galera, galera, galera, chegou o momento, welcome to Pharaoh, bem-vindo a Feral então vamos lá, espero que agora pegue bonitinho, lindo Pharaoh, Feral é a primeira vez que eu estou jogando, tá, é primeira vez que eu abri agora pela primeira vez, isso é fantástico, deixa eu até ver se a minha porta tá fechada rapidão, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. bem-vindo a Pharaoh, no Pharaoh você será uma criatura. Não. Você pode ser a criatura que você quiser imaginar. Costumize sua criatura. Decore o seu santuário. Explore tudo que o Feral tem a oferecer. É, tenha em mente que esse é um jogo de é, acesso antecipado. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo esse acesso... E você pode encontrar bugs, é, falhas de performance, é, features incompletas do sua jogatina. Por favor, nos diga a no, uh, o seu feedback a partir do menu de configurações. Muito obrigado, ferro Vamos lá, vamos fechar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Novo, player. Novo player. Vamos lá. Você já sabe meu aniversário, não tem problema. Eu vou agora colocar os dados, provavelmente essa parte toda Eu vou cortar Tá? E é isso aí <risos> Eu que é americano Ok, galera, ok, ok, ok, vocês estão vendo aí. Né? Acabei de fazer os negócios todos. Agora ele pediu um código de verificação que eu devo receber agora no meu e-mail. Tá, eu estou me cadastrando com o Pinguin 10 agora. Estou esperando. Ó. Beleza. Yes, agora eu fiz o meu registro. Eu vou deixar aí agora na tela para vocês o print do e-mail, para vocês terem uma noção de como é. E Ok? Ok. É, para o querido jogador Feral, obrigado por se registrar na sua conta. Para completar a registração e começar o mundo de Feral, por favor, utilize o código abaixo. Esse código é vale por 10 minutos, então tá bom. Caramba, gente, eu que vocês não sabem a minha empolgação pra esse negócio, eu tô muito tempo esperando por isso aqui. E vamos lá, a gente pode escolher entre Kitsune e Seren. O que eu vou ser? Eu vou ser uma Kitsune porque eu acho que Kitsune mais bonito. Olha que tela, olha só esse negócio desvirando a tela. É isso assim. Mano, eu tava muito empolgado no lançamento desse jogo, vocês não tem noção. Customização? Caramba, eu não tenho acesso a esse jogo, gente, vocês estão entendendo? Esse jogo tava aguardado por muito tempo, né? eu tava vendo quando ele era especulação, eu tô acompanhando, eu acompanho o Animal Jam E acompanho, enfim, eu acompanho os mundos virtuais E isso aqui, eu estava tão empolgado tanto quanto eu estava empolgado também com Box Boxcriders yeah. Muito bom, vamos lá, customização Sua criatura é, pode ser tudo que você imaginar é, é, iniciando por uma perfeita combinação de partes do corpo. Você pode é, usar o, os seus detalhes, seus decals, para fazer uma calda maior. Você pode clicar em mais para você fazer. Ah é, não, decal como se fosse assim, são padrões que você pode fazer para você fazer os novos bichos. Você pode clicar no botão de mais para fazer um novo decal. Você pode clicar numa criatura para colocar nela. Você pode arrastar lá no... Na sua coisa. Depois você pode é, mudar a cor, o formato, a orientação e muito mais. Então vamos lá, vamos lá. Eu tô traduzindo na hora aqui, tá gente? Eu não tô usando nada. Não, a customização. É, aqui eu posso... Ah, eu posso escolher o número da cor. Uau, olha só que seque Ou aqui. Ou aqui ó, a gente pode colocar aquele código né, quem saca aí de design, saca das paradas, do, dos numerozinhos pra saber bonitinho como mexer e tal é, não está se sentindo bem com, com customização né, mexendo e tal Ah, então até outra é... É... Do Not Cito, tá, então uh, eu não sei o que que é que o... Eu sinto que isso é importante pra caceta. Vamos lá. Eu não sei o que é, gente. Eu não sou perfeito em inglês. Então a gente vai abrir o tradutor porque faz parte da vida. Vamos lá, eu vou aqui abrir o Translate. Me ajuda. Ah, tá. Ah, entendi. Não está se sentindo bem com a criatura? Tente outra! É, não se assuste! Hum? Não se assuste! É, edite suas cores da forma mais perfeita possível. Você pode copiar um código, um valor de, de cor, né? Nossa, isso é muito legal. Tá, é, quando você achar que realmente está bom, você tem que lembrar de clicar em salvar. Tudo bem, muito obrigado. E olha só, estamos. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Só lá 10, o que é maluco? Muito bem, legal. Vamos lá. Eu tenho o rédio. Eu tenho duas cabeças. Deixa eu ver. Eu quero que carregue a outra cabeça. Carrega a cabeça. Olha que legal, véi. Era um Nossa, que legal. Véi, isso é muito legal. O jogo tá muito. Nossa, tá muito bem feito. Deixa eu ver. Não tá carregando. Bora. Essa cabeça aqui é uma cabeça maior até, velho. Deixa eu ver. Eu posso diminuir ela. Essa cabeça... Eu prefiro essa, pelo menos. Podia ter mais, hein? Bom, posso fazer uma cabeça gigante, posso diminuir. Vou deixar assim, que eu acho que tava bom. Vou aumentar o zóio Aqui é o máximo. Eu posso fazer aqui. Eu acho que tá bom no meio, como tava. Eu posso aumentar? Eu posso aumentar? Maluco! Uhum. <risos> Caraca, KJ KJ né? Que é o nome da equipe Vocês falam assim oh, A pupila, eu gosto dela grande Eu gosto dela bem grande Nossa, Para o barulho, pelo amor de Deus Obrigado Eu tô tentando ver a diferença <risos> Cara, não dá nem pra perceber Mas eu vou preferir roxo ah não, é ali em cima Aqui ou aqui Nossa, Eu quero fazer um negócio bem roxão mano. Nossa Nossa, gostei assim Aqui eu quero fazer Vou fazer pretão Vou fazer pretão Muito legal Nossa, olha só, cara Esse, esse, esse, esse, esse. Nossa, esse aqui é muito pistola. Na primeira eu. Eu, queria... eu posso diminuir esses negócios? Não Não é chip, não, não. Pupil shape. Então, pera aí, não. Pupil size. Não, não é pupila. Eu quero pupilar no máximo ainda. Eu queria diminuir esse negócio. Tá, deixa eu ver o shape aqui. Esse aqui é bonito, hein? Nossa! Ó, esse aqui é melhor ainda. Gostei mais desse. Ai, eu tô morto, gente. Eu tô morto. a minha idade. Eu sou um asterisco agora. Cara, que legal. Eu posso colocar formas. Nossa, isso é muito legal. Esse aqui é de respeito, hein? Qual eu vou preferir esse. Posso colocar vazio. Quero o Braine, dá pra fazer o real Braine. É Vamos lá. Beleza. Cara, isso foi só a cabeça, maluco. Mas certeza que esse vídeo vai ter mais 10 minutos. Foda-se, vai ter mais uma parte. Aguentem. Tá, deixa eu ver. Ah, tá. Entendi. Peraí, peraí, peraí. Vem pra cá, que agora eu que ver pra cá. Assim. Ah, tem vários decals Ah, entendi Ah, vou deixar assim, tá bom ah, Tem do outro lado? Tem Tá, eu não mexi mexer muito mais Que isso não Tá ah, Por enquanto eu não quero mexer muito nisso Ah, eu tenho item já Eu tenho essa mochilinha aqui De, de planta eu tenho uma coleira de planta. Eu tenho. Nossa, esse é um negócio eu não gostei. Vamos levar um chapeuzinho. Eu sou um fazendeiro agora. Eu posso ir pro shopping, eu não quero ir pro shopping agora, porque eu quero explorar o resto do mundo. Mas bora lá, bora lá, bora lá.